É o seguinte, que eu sou bom, entendeu? Porra, na moral, <risos> vamos ruxar junto. Bora. Vou cair no armazém. Bora virar profissional, dessa merda. Eu já sou. Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. Olha o meu gordão na parede. Vamos de volta! E as 3 primeiras duplas já estão... Valda tua bomba, Jéss? Cinco segundos restantes. Doutor a tua bomba, fudeu. O ativador plantado pelos inimigos. destruiu-no. não? isso, é esse é o desestimido? Vamos olhar o que eles já plantam, cara. É ah! um Caralho. Joel! O Tiririca! Vocês enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. Apareceu. faleceu, que... mano. que deu o corpo. Motor tô... pistola. É, é tão de você, né? de um de CS, né? Jogando o rebolsito, tá nisso. Você é muito ruim, velho. Vai, mano. Porra, os caras podem tá. Já avisei que é, vai dar não. merda. Não é passado, não. Marca recuado mesmo. Os caras que tem que entrar. Aí vocês têm que colocar armadilha essas paradas, entendeu? Vem isso cima, dá pra ir, ó. Cuidado. Dá pra fazer se de cima. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Scooby, por ter ele ao o paredão. Valeu, meu parceiro. Naquele né? pique é nó. Vai começar a semana 9. Meu o líder Lucas, por favor, pegue a urna da dispensa. Parabéns. Porra, 30 segundos já, cara. Não que faz porra nenhuma. É, desse jeito, pô. Todo mundo juntinho ali. Eu tô fazendo faz um paredão. Caralho, toma no cu! Ih, aqui é foda! Não sai, não, não sai! Não. Todo mundo morreu! Acabou! Hum, peraí. Segundos, porra. tem bomba? Não tem. E aí aconteceu o que aconteceu? Tá matando aqui, Tu Tu entra ou todo? Não, tem que baixar. Tá a internet baixar pra não? Tem que desinstalar um monte de coisa. Aham. Uh -huh que aliado. isso? É Max Game, porra! O é um pouco pôr por lá, cara. Porra, filha da puta! Pô, deu vontade de jogar Zula agora. Pô, Zulinha é boa. Zulinha da hora. Eu baixei aquele aquele da Rito, como que é o nome? <risos> O Tomou lá. Caralho, mas tá lagado aqui pra mim, cara. Tem que ver as curações aqui. Ainda consegui matar dois lagados. Esses caras são é um escudidos mesmo. Eu mudava melhor. com certeza eu que ia mudar melhor. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Cara, eu nem como é que eu vou Tu tá vendo, Maquês? Que, que é, isso? é isso? Isso aí. E olha lá, o cara tá aqui. Ó. Armadilha na passagem afastar da área de explosão. Tá, é, então pra Positivo preparado, observar a entrada Da minha cabeça, cantar cara Eu tô aqui é? ah, Caralho, ah, né, sem querer abrir yeah, a porta Tinha dois aqui Ah! que oh, A gente tinha muito peso na arma. que saco, mano. morro, cara. Tá só o hack. Desativamento de bomba e Que porra é essa? Ai ah, que ele baguliu, de... ah. ai! Vem outra aí! Na porta, na porta! Fiziu, tamo! Que isso? Ah, lá, lá, porra, eliminados. cara! Caralho, eu dou um Ah, que porra é essa?